Um rei, uma vez, deu uma, uma regra no reino dele. Ninguém pode roubar. Se alguém roubar, eu vou mandar arrancar os dois olhos. Cara, funcionou, ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta. Ninguém, O cara das trancas nem vendia tranca. Delegacia, só quando era uma briga, assim. Até que um dia chegaram pro rei e falaram assim, Majestade, nós pegamos um rapaz roubando aqui a sua lei fala que tem que ter os dois olhos arrancados. Ele falou, tudo bem. Só que tem um problema, é o, é o seu filho. É o príncipe. E aí? Vocês têm filhos? Tenho. Eu não tenho. O que, é que você faria, Monark? Você é o rei. Sabe o que, é que ele fez? Ele falou o seguinte, como rei eu não posso voltar a palavra atrás. Mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, monarca? O Igor vai entender. O Igor tem mais autoridade para isso, que ele tem uma filha. Eu não tenho. Tem duas. Tem duas. Como pai, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou, mas está arrependido. São dois olhos que a lei quer, são dois olhos que a lei terá. Pode arrancar os meus olhos e deixe o meu filho.